Pegaram os negros, LGBT, pegaram os assentados, pegaram a agricultura familiar, pegaram os excluídos e tiraram os seus ministérios. Por quê? A casa grande não admite que tenhamos ministérios, não admite que tenhamos espaços que formulem políticas, que executem política para os mais excluídos dos excluídos da sociedade. É um dia quem sabe talvez da consciência negra, da consciência indígena, da consciência popular que está aqui hoje para não defender o extinto MDA, mas para defender a democracia, a liberdade. Você contra quando eles acabam com o nosso Ministério, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, eles estão colocando de lado na história do Brasil os 4 milhões, 4 milhões de famílias de agricultoras e agricultores familiares do nosso país. É um tapa na cara dos pobres acampados por esse Brasil afora. Vamos reafirmar que é um compromisso. Nós vamos derrotá-los. Eu acho que aqui representa muito né, do que é a nossa essência, do que é a nossa luta. E dizer assim... Gente, fecha o ciclo, mas imediatamente outro se abre. Sim, e aqui sim. vai dar resistência. Mais força. É para os próximos dias. Mais força. Muita luz para todos nós. Seguimos na caminhada e na esperança.